Meu Deus, gente, mais uma pessoa passando mal aqui. Já morreu uma pessoa aqui dentro. Já morreu uma pessoa aqui dentro. Agora são 20 horas e 16 minutos. Mais uma pessoa passando mal aqui. E até agora, agora os bombeiros estão vindo. É a terceira pessoa que eles têm que socorrer hoje aqui. E a assistência está sendo péssima. Eles mataram uma mulher ali de Sinop. Meu Deus do céu. Meu Deus. Todo mundo. Gente, já morreu uma pessoa aqui. Meu Deus do céu. Covardia que estão fazendo com a gente, meu Deus.